Sejam bem-vindos novamente ao nosso canal InJeP. Eu sou Eli Vares e recebemos aqui de novo o professor Carlos Alberto Dias para a nossa segunda entrevista. Tudo bem, professor? Tudo bom. Ô, professor, o senhor que foi idealizador do, do primeiro jep o que o motivou para criá-lo? E como que foi essa primeira edição do evento? Por... O, o InJeP ele nasce num contexto em que se estava estimulando em vários grupos é, do, das, de universidades brasileiras é, o espírito do empre, empreendedorismo. Estava querendo fazer isso. E uma das coisas que é realmente uma, uma necessidade no Brasil é que os, os nossos alunos sejam estimulados a serem empreendedores. Esse é uma, um ponto fraco, digamos, da educação do nosso jovem brasileiro, da nossa criança brasileira. E a gente, pela colonização desastrosa, é uma coisa desastrosa na história do Brasil, é, essa história deixou ainda uma herança em que o empreendedor é o colonizador, entendeu? Ou a mesma figura de um colonizador, aquele indivíduo que vem de fora. E os naturais ficam para carregar o piano, né? E, e, o, e o que vem de fora é para tocar, né? Então, é uma, é uma coisa muito importante o conteúdo dessa, desse problema é uma coisa muito importante em termos de desenvolvimento do Brasil. Eu tentei pensar numa ideia de um evento é, tecnológico e científico em que os estudantes da graduação fossem os protagonistas eles se exercitassem a contactar as, as pessoas, em obter recursos, em administrar o evento, administrar os recursos, enfim, eles fossem atores disso. Né? Eu acho que essa mesma ideia também estava embutida na colação de grau daqui, que se você reparar, ela era... Hoje ela está enfraquecida e as administrações seguintes eu acho que não souberam manter isso no nível, nível em que eu acho que eu deixei. Agora, uma veste parte, mas essa é uma realidade. Eu olhei da mesma maneira esse evento como um acontecimento social e histórico, em que você trouxesse figuras históricas e os alunos fossem os agentes disso, entendeu? Embora apoiado pelos professores, mas os alunos aqui iam na frente eh, realizando o evento e obtendo os recursos e Obviamente, a direção do LENEP dava todo o suporte de secretaria e de envolvimento da chefia do LENEP e de alguns professores também. Então, reparem que tanto a colação de grau quanto o INGEP nasceram de uma mesma concepção. A colação de grau está aí muito enfraquecida. Eu espero que isso não vai acontecer com o uhum, Bom, então, esta é a origem. Quando você me pergunta o primeiro presidente, com toda a certeza foi um estudante. Porque a filosofia era essa. E eles é, tiveram sucesso, eu diria, desde o primeiro momento. Entendeu? É, e tem mais. Essa visão, ela tem que ver com o local onde o LEMEP acontece, onde está o LEMEP. Porque você está rodeado de tantas empresas, entende? A gente deve se perguntar, pô, o que, que a gente faz com essas empresas todas em volta, em termos de educação? Qual é a, a maneira pela qual eles podem ser envolvidos em atividades é, extracurriculares, contribuindo, inclusive, com dinheiro, mas não só com isso, mas com seus é, quadros né, técnicos, com a sua experiência, com o seu conhecimento e com a sua participação. Então, a resposta encontrada foi o Injet. Uhum. Entendeu? Uhum. e para para essa questão do envolvimento tecnológico né a divulgação do conhecimento da experiência então o Ingepe foi o canal e para um, um evento histórico é foi a formatura essa é uma concepção então, eu acho que fui eu que dei alma e cor uhum. essas duas coisas no no início, e eu me envolvi muito, sempre, com essas coisas. Então o senhor já imaginava que o GEP hoje e até as proporções que ele tem, com tantas empresas de grande porte se envolvendo, é, participantes de diversos estados... É, eu acho que a gente imaginou que isso iria é, cair num, num, num campo fértil. Né? Agora, com se desdobrar e dos fatos que vai trazer isso uma coisa que eu diria que é uma novidade foi a vinda de tantos participantes dos outros estados isso não, não foi pensado desde o início que isto iria acontecer mas aconteceu e isso mostra a repercussão e a credibilidade que esse evento adquiriu. Quando eu vejo pessoas ilustres, dirigentes do mais alto nível aceitar vir aqui dar uma conferência durante o EGEP, isso é uma demonstração do grau de credibilidade que foi conquistado. Entende? Os nossos alunos das diversas turmas que já passaram e contribuíram para o EGEP, eu acho que tem dado uma contribuição inestimável para é, o LENEP adquirir um, uma respeitabilidade, uma importância nacional, que eu diria, incomum, entendeu? Esse curso daqui, ele ficou muito conhecido no Brasil inteiro, né? E a graduação, em particular, tem uma projeção nacional muito maior do que até a pós-graduação. A pós-graduação nunca conseguiu ter, assim, um, um amplo leque de instituições que olham, entende? colocam suas atenções voltadas para esse curso. Existem dirigentes de diversas instituições que têm participado do INGEP e são muito entusiastas. Eu sabe que muitos estudantes saíram daqui são gerentes hoje. Entendeu? Eu, quando eu imaginei o LENEP e eu vim para cá, eu, uma, um dos objetivos que eu trazia era a formação de liderança. Eu sempre tive essa preocupação. Mas aqui nesse contexto de empresas, entendeu? Eu, se vocês procurarem os meus primeiros discursos, vocês vão encontrar isso lá. Essa juventude daqui, nesta região, assumir as rédeas de uma empresa que tem uma relação muito forte e direta com o desenvolvimento regional. Entendeu? Não deixar os outros, vocês não serem espectadores da história mas agentes da própria história e da história de vocês. Né? Os seus filhos, os seus netos, os seus familiares, tem muito, muita gente dessa região e desse Estado. Né? Então, esse é um Estado petroleiro, por excelência. Né? E é uma visão desse tipo. Agora, as dimensões e de trazer, de atrair jovens de outros estados, isso é um lado extremamente positivo. Sabe? Eu acho que aqui o LENEP e o ENJEP vai desempenhar um papel até de estímulo de vocações. Sabe? Muitas pessoas vão encontrar o. Seu próprio destino, talvez assistindo algumas dessas belíssimas conferências que eu já assisti aqui, dadas por indivíduos do melhor nível, que estão vivenciando com, é, essa realidade maravilhosa que é o petróleo no Brasil. E nós estamos trabalhando em vários níveis também, para é, fazer o Brasil um líder mundial nessa área do conhecimento como, como decorrência de tudo isso, o líder também na produção, na exploração, na produção do petróleo e no conhecimento, no conhecimento dessa vasta área complexa que é relacionada ao petróleo. Exatamente, uma das características mais marcantes do EGEP é a participação de profissionais consagrados na área do petróleo. Isso. É. Ô, professor, para finalizar, qual seria a sua perspectiva para esse evento e para os próximos, que, os próximos eventos do Ingepe e para os próximos alunos formados aqui no ANEP? Olha, uma coisa que tem ocorrido e que é maravilhosa é que cada Ingepe me parece assim, ser melhor do que o anterior. Isso mostra uma capacidade de melhorar de crescer, de aperfeiçoar. Né? Isso, quando isso acontece, é uma segurança de que essa atividade tem futuro. Vocês nunca deixam nenhum professor, porque tem isso também. Professor querer punir os alunos que participam do engenho. Não deixem isso acontecer, se revoltem, entende? A revolta é, uma, é, é, é um ato legítimo, quando existe uma aberração, uma barbaridade qualquer sendo cometida. Isso de querer punir aluno porque participa do IGEP, da organização do INGEP, isso é uma barbaridade, um absurdo, um absurdo total. Então, vocês não, nunca admitam uma coisa dessa. Entendeu? Isso aqui é, uma, é um evento muito bem sucedido. Eu acho que talvez o evento mais bem sucedido da, da vida é, estudantil do